Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda e seguinte, se você chegou até esse vídeo, é porque está procurando mais informações sobre Cinedrol e eu tenho um grande alerta para te fazer, então é importante que você assista até o final para não correr o risco de ser enganado. Mas antes, é, eu queria pedir que você deixasse um like nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas para verem esse alerta. E é o seguinte... O alerta que eu tenho para te fazer é que, por causa do grande sucesso que o Cinedrol está tendo de vendas, tem muitas empresas que estão tá agindo de má fé e estão tá falsificando ele. Essas empresas estão falsificando e vendendo pirata por aí. Inclusive, eu até vi que algumas pessoas reclamaram na, no, na internet que compraram, que não receberam o Cinedrol ou então que o Cinedrol não fez efeito, mas aí eu fui olhar a fundo, foram pessoas que compraram no Mercado Livre, no OLX, em anúncios de Facebook, e com certeza essas pessoas compraram o produto falsificado. O Cinedrol, ele só é vendido no site oficial do fabricante. E todo mundo sabe né, que o produto pirata, além de não funcionar, ainda pode fazer um mal para a sua saúde. Então, o prejuízo não é só financeiro. E para você não correr esse risco de comprar o produto falsificado, eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial, o site do fabricante, para você poder dar uma olhadinha no produto. E eu vou deixar também o link do vídeo que eu já gravei contando o meu depoimento usando o Cinedrol. E é, você clicando no link do site oficial, você vai ser direcionado para o site do fabricante, vai poder olhar direitinho o produto. E se você decidir comprar, você vai ter a garantia que vai comprar sem risco nenhum, que não vai comprar o produto falso e que ele vai ser entregue na sua casa e que vai ser entregue na sua casa e que vai fazer efeito, tá joia? Então, é, eu fiz esse vídeo mesmo só para poder te ajudar e deixar esse alerta, porque como eu já gravei um outro vídeo contando meu depoimento com o Cinedrol, eu achei importante te fazer esse alerta para que você não caia em nenhum golpe. E é isso, é, um abraço e fica com Deus!